Olá, meu nome é Wilson José Ferreira de Paula, sou médico, trabalho numa clínica particular e também sou servidor público. Como servidor público, tive vários cargos, entre eles, fui diretor do Hospital, Hospital e Maternidade aqui de São José dos Pinhais. Fiz o curso Segredos da Oratória com o Giovanni de Souza, com o mago Giovanni de Souza. Mago, porque a oratória é uma magia e quem a conhece e está disposto a ensinar, o Giovanni de Souza, ele realmente pode, podemos dizer que ele é um mago. Esse curso me ensinou muitas técnicas que fazem parte do meu dia a dia. A gente percebe que a oratória é importante porque quando falamos com uns amigos, com duas, três pessoas, quando falamos com num público, é muito importante você ter conhecimento dessas técnicas. É, a gente perde o medo a gente consegue enfrentar situações difíceis porque a oratória, ela te ensina essas ferramentas. E elas são apresentadas durante o curso em várias aulas e existem treinamentos que nos levam a você, nos levam a ter certeza do como você vai agir quando você tiver que fazer um pronunciamento. Foi muito importante para mim é, esse curso, essas ferramentas que eu aprendi e hoje levo para a minha vida pessoal. Inclusive, na clínica que eu trabalho, a maneira que eu reporto aos meus funcionários, a maneira que eu reporto aos meus superiores, dia a dia a gente usa essas ferramentas. Dá segurança? Não tenho a menor dúvida que sim. É um grande curso e eu fui muito agradecido, Giovanni, por você ter compartilhado comigo esse teu conhecimento. Obrigado.